para mim é boa noite, são 10 e meia da noite foi finalmente comprar a minha mega árvore de Natal e vou montá-la agora não é verdade um, comprei finalmente aquela árvore que eu tinha falado que gostava imenso e vou montá-la portanto, vamos ver bem, entretanto a minha sala está sem ponta pronto, um bem, falta aqui um quadro porque caiu e entretanto eu vou renovar a minha sala toda em breve vocês vão ver queres ver bem. Bem, está sempre pronta para dizer tudo vou perguntar Benny é. e agora diz assim olá oh, ah. olá, oh, ah, eu sou a Benny diz assim eu sou a Benny e essa é a Benny a Benny já vai fazer a 2015, 2016 2017 a quarta árvore de natal connosco ah não, ela só existe desde 2016. Em 2016, certo? Já terceira árvore natal da Benny. Então, vejam só que belezura. A Benny também quer ver. Queres ver, Benny? Queres espreitar? O que será, Benny? Eu comprei estas luzes de Natal também. Número 45 do Jumbo. Então, se vocês quiserem comprar, igual. Comprei este número 45. É preferível pôr-te e depois se no fio. É, isto parece mesmo. Eu comprei brancas. Portanto, não te contei, mas esta árvore era de exposição, era a última. Ah, era? Era, não havia nenhum desconto por isso. Esqueci me desses, esquema para o menor. Mas ela estava super mal aberta na loja. Eu espero fazer um ótimo trabalho agora aqui em casa. Temos a árvore de Natal. Agora só me falta pôr as luzes. E mesmo assim ela ouviu foi um mais gira. Buenos dias! Bem, malta, um, antes de mais. Perdão se peço demais. Deixa eu ver se há algum meu olhar para mim ou não. Bem, onde é que nós estamos no carro? Onde é que nós vamos ao Colombo? Uh, eu vou comprar presentes de Natal e então, por isso é que aqui estou. Não, esta câmera de ficou vou matar alguém. Bem, cheguei ao Colombo. Eu não tenho nada contra o Colombo, eu só odeio sítios com muitas pessoas, então estou muito feliz e o Colombo, esteja, a meio gasto. também são 10, 9h58, não sei que horas é que o Colombo abre, acho que é agora às 10. Por isso vamos ver, vou comprar montes de presentes de Natal, vou tentar levar esta câmara comigo e é isto, estou feliz porque isto ainda não está a Estou Isto está fésio. Malta, consegui sobreviver. Vocês não estão a perceber. O parque está lutado. Eu acabei de tirar o carro, tipo, nem, ainda nem tinha entrado no carro. Já me estava a perguntar se eu ia sair. Portanto, imagine, estou a sair daqui ao meio-dia. Cheguei é aqui às 10. Oh my God, imagino isto no fim de semana. Bem, consegui comprar presentes. Tipo, aconselho, recomendo muito a passarem se ainda não passaram, se ainda não tem presentes para toda a gente e queriam dar só uma lembrança. Eu comprei várias lembranças, ainda não sei bem a quem é que vou atribuir cada coisa, mas a área está com ótimas coisinhas giras. Por exemplo, está com. Comprei uns difusores daqueles de pauzinhos por 8,90€. Houve dois que foram 11€. Comprei também um. Um jarro, que é um termo uh, para fazer chá, comprei uma, um conjunto de facas para cortar bolos, também em promoção, tudo em promoção, e depois trouxe também uma mantinha, só que eu agora ainda não sei a quem é que vou dar cada coisa, mas, mas pronto, assim também é agir porque. é agir porque. pronto, fica sempre qualquer coisita. Entretanto, eu não tenho nenhum tripé. Na câmara, a câmara vai cair a qualquer momento. Bem, já deixei os presentes em casa. Este foi uma das minhas compras de hoje, de mim para mim, porque também mereço, não um é? E depois, quando, chegar, quando voltar, talvez faça um vídeo a mostrar as compras antes de embrulhar para vocês terem também ideias para oferecerem no dia de Natal. E agora vamos para a reunião, porque já é meio-dia e 15. Uh, pronto, that's it. o Gui foi só levar os presentes lá acima. Entretanto, não comprei ainda o presente do Gui, mas pronto, fica a intenção. Gostei muito deste casaquinho, da Zara. Acho que não tinha de Bem, é a ver sempre que é a altura de Natal. Chegámos agora aqui ao parque de estacionamento do Marcos de Palavra e está o maior campo. Demorámos okay. depois da tempo de estacionar. E, e pronto, vamos agora finalmente almoçar. Até já! Atenção esta é uma aula personalizada para moagem da fila. Mostra. MS, uma falda sampanha. E pronto, seguimos agora desta reunião, foi muito fixe. E agora vamos fotografar para suar o ski. Ou então, seja, é uma coleção de Natal, muito fixe. Vamos tirar umas fotos. Estás tão lindo, meu amor. Depois me dá essa câmera para guardar. Bem, finalmente já cheguei e vou, vou mostrar aquilo que eu trouxe para oferecer este Natal. Né? Então, primeiro, eu vou começar por mostrar as coisas para a Madalena. eu perdi, não perdi a cabeça também, não comprei assim tanto, comprei este macacão bem sinto comprei este macacão, Gui, este macacão que é muito querido, uh, comprei também 9,12 e entretanto eu pedi para tirar aí os preços todos, uh, portanto não vai ser assim tão útil, mas pronto, um, este macacão é muito querido, ele é tipo assim, é, é tipo lindo, depois trouxe esta camisola com umas calças trouxe estas calças eu adoro esta coleção cápsula que a Zara fez de crianças é espetacular, só que ainda não tem muitos tamanhos para a Madalena. este é o maior que eles têm que é o 912 mas não é bem esta porque as calças são tipo assim meio não sei se vai muito bem mas pronto, eles têm uma coleção cápsula para 2 3 anos acho que até aos 5 anos, muito, muito gira Madalena ainda não tem idade para usar, mas pronto. Depois trouxe esta camisola, que dá sempre imenso cheio, Também 912, que já fica. E agora tenho que amarilhar as coisas todas e trouxe uma camisola super natalícia. Gui, podes ver? camisola natalícia que eu trouxe. Eu não sei se isto vai servir, isto é 912 também, talvez 7 meses. Mas não, trouxe-lhe esta camisola assim, se calhar fica quase como um vestido. Tens de menor assim aqui, dos pompons, um amorzinho pois trouxe uma coisa, porque se vocês tiverem a pensar dar presentes tipo, a amigos ou assim, isto dá muito, muito jeito. São bodys. Estes bodys são, dizem, um, os dias da semana, não são básicos. Os jovens têm sempre que usar bodys por baixo de tudo, principalmente agora no inverno. Mas eu trouxe este conjunto de bodys. São simples. Tem só aqui uma coisa, eu gosto dos bodys lisos por baixo, que é para também não se notar. Com, com muita roupa, por isso trouxe esta. Tenho este coisinho de bodies. Muito giro. E depois eu achei um amor isto. Gui, podes também ver? Podes vir aqui para termos a tua reação também. Veja os olhos. Olha só o que eu comprei. Tipo, em mim! Uou, wow, Daddy Sneakers! Deixa-me só ter tá. um aniversário. São gírias, São mesmo queridos. Isto ela ainda não vai usar, mas já fica. Eles são assim, são a imitar tipo, o género de dois Balenciaga. Estão a ver? São o um máximo. Destes novos géneros de, de ténis. E. Que espera. E por último, comprei estes sapatinhos. Podes ver? Não achas tão giros? Não! Gostei mais não. daqueles. Ficou <risos> bem, eu adoro estes. São assim cheios de brilhantes. São assim. Tem um monte de brilhantinhos. Já façam. Um. Estão a ver? Adoro. São mesmo queridos. Pronto. Ainda vai demorar um bocadinho até ela poder comprar. E depois, vai avançar. Eles deram-me, que eu vou aproveitar e fazer já. Uh, pronto, só comprei isto também, não sinto tanta coisa. Mas pronto, deram-me estas coisas para fazer um barulho. E tu vais me embrulhar e dar à melena? Vou embrulhar e dar à melena. Okay. Vai! Vou pôr aqui ao pé da árvore, para dela. Bem, eu depois embrulho, senão não está -se a ficar gigante. <risos> e agora, uma coisa que eu acho que fica sempre bem dar é. Eu vou. Uma lembrança. Quer deixar dar uma lembrança uma lembrancinha, fica sempre bem e estava tudo em promoção na área, então eu trouxe estas caixas olha Pronto, esta caixa, isto é, é aqueles difusores com pauzinhos vou abrir um, para que vocês possam ver então, vem assim os pauzinhos e depois vem o próprio perfume eu achei muito giro estão a ver já é assim, que aqui dentro, este custou euros e 90 cada. Portanto, para ficar com uma lembrança, eu acho que resulta muito bem e, e pronto. Muito sinceramente, eu ainda não sei a quem é que eu vou dar estas lembranças, mas eu comprei já para ficar. Então, comprei 4 destes, de, destes brancos e depois, este, o perfume disto é super agradável, é tipo, muito leve. Acho que não há aquela cena de ai, podem não gostar do perfume. Não, porque é muito genérico. Então ficou já. Depois trouxe este também da Aria, que é o Serenity, que eu não vou abrir porque este é mais difícil. Portanto, trouxe estes dois, dois destes e quatro destes. Ofereci-me um presente a mim própria. Finalmente e finalmente temos um. Estava em promoção, eu tive 4 para comprar antes de estar em promoção. E este a coisa estava em promoção e eu acho uma ótima ideia para se vocês ainda não compraram o que olhem só, é para fazer chá, eu estava a dizer no outro dia no meu vídeo, portanto, se alguma tia minha já me comprou, fiquem já a saber que eu já me adiantei. É um termos, termo é que se chama, mas é boeda um pequeno, não estou a perceber, tipo, eu então, é trouxe este e ficou a 9€ que custava 15 eu comprei hoje e uma vez a sair hoje por isso se vocês forem amanhã ou até mesmo hoje vão encontrar de certeza pelo preço que vos disse Pronto. depois trouxe também eu ainda não sei se vou ficar com isto para mim se vou oferecer a alguém porque isto estava muito jeito e também estava em promoção comprei quase uma área acho que a área tem coisas muito giras e assim fica sempre bem dar uma coisa à área sei como faço entender a área é uma loja fixe, é uma loja boa que fica bem dar um presente da área, mesmo que seja uma coisa pequenina. Pronto, então trouxe este conjunto de servibolos, esta faca e este, esta espátula assim. E então, basicamente, isto também acho que custava. Acho que era tipo 27€ euros e comprei por vida. Eu depois escrevo aqui, sem assim, entretanto, a encontrar a fatura. Ainda não sei se vou dar, ou só vou ficar com ela para mim. E mais. Comprei depois também esta mantinha. Eles, eles lá na área têm uma coisa muito engraçada que é uma caixinha tipo presente já preparado e tudo com mantinhas a 9€ euros, a 7€ euros. esta eu já tive tipo, a tirar o preço mas acho que esta ficou a 12€ euros. e também dá um presente de Natal Gia que eu acho que Entretanto está tudo uma loucura de, de, de presentes de Natal eu acabei por não ficar na loja para embrulhar, mas eles têm lá pessoas para embrulhar, eu já não tinha tempo para lá ficar, então a senhora deu-me um monte de saquinhos, depois, eu vou agravar e está feito. Pronto, e basicamente foi isto que comprei, achava que tinha comprado mais coisas, mas foi só isto. Isto vou já usar para fazer chá, que dá mesmo muito projeto. Este é o primeiro Natal com a Madalena, estou muito, muito feliz. Vou então agora embrulhar estas coisas todas e pôr ao pé da nossa árvore de Natal e, e pronto. vou também embrulhar os outros presentes todos. Depois vou aproveitar para partilhar convosco que a laranjinha está com uma ação muito importante que merece ser partilhada, portanto, nesta linha natalícia. Cada produto que vocês comprarem, 5 euros reverte para a associação Beber São João. Portanto, se pudermos todos contribuir, é fantástico. E é sempre bom quando duas marcas fazem este tipo de, de parcerias e contribuímos todos para uma causa muito fixe. Estão a ver? Estão aqui os sacos. Eles deram estes sacos todos. Vou embrulhar isto tudo agora. Estes fixos. Portanto, uma outra ideia de presente natal é esta caixa que é muito gira, que é da Nespresso. E vejam só, eles enviaram esta caixa e eu amei. Ui, está cheio de nós. Vocês sabem, tem café deste lado, tem café do outro, tem aqui este livrinho. E quando tiram este livrinho, tem já debaixo estes copos. Portanto fica mais uma ideia de presente de Natal e só a caixa já faz vista, sabem? É um presente que faz vista. Entretanto vou abrir aqui um alcalhas deste coisa de este calendário do advento rituals. Porque ainda não tinha aberto nenhum. Só aquele 20. E aqui dentro temos então um creme. Hidratante de mãos, espetacular. Entretanto, esse bebê acudou, Pois boi Pois foi. Que é coisa mais boa. Olhem só, esta roupinha amorosa, este pijaminha, está ainda um bocadinho grande, mas eu já desisti de comprar as coisas para a Madalena pequenas, portanto, compro tudo grande. Isto é da Pata show é um amor. Vou tentar mostrar. Isso, bebê, já como o quê? Volácio! é que já come bolacha Maria? Quem é? Quem é que come bolacha Maria? bebê? Quem é? Quem é que come bolacha Maria? Ai que bom! Coisa mais fofa! É boa essa bolacha? Eles adoram porque de vez em quando cai. Olha só as perninhas já aqui mais. Ela é mesmo pequenininha. Ai que bom! Vamos agora testar uma magazine! <risos> Vamos testar Titcat Branco! Oh meu Deus! Nem vão acreditar! <sum> hum... Não vou brincar, já é bada bom! <risos> chocolate branco. Essas coisas ainda não podes comer, bebê. Hum. <risos> Já foi, não é? Não foi o Benny que roubou? Não. Deixa-me mostrar só esta roupinha amorosa. Desculpa, hum. mas eu curto boa este Kit ah hum. Olha só esta roupinha mais fofa! Mais fofa! Deste mundo é da pata Show. está um bocadinho grande ainda, mas não é tão perigo. Não aguento. É melhor hum. é que o casaco está frio, pois é. Ela é? está com o geninho. Tem o geninho. Hum. Estamos a experimentar. A bebê não, mas a mãe vai experimentar. Bolachas de jengibre. vai ah, bem, não pode estar sempre da né? a coisa é um mm. que está bem. Também vai experimentar isso. bom ver. Hummm, que delícia! Essa não pode? <risos> Essa não pode? Mexeu o deve Bebê, não pode mexer o gato. Também É, sim, não é dessas duas. Hum, hum é bom. Olha, vamos dizer adeus a este vlog. E assim é tias. Adeus Amanhã vai estar mais vídeos Hoje ainda voltamos Foi muito curtinho amanhã a mais Manda um beijinho beijinho Isso Beijinhos até o próximo Vlogmas uh -uh. Yeah.